Dia, vlog. Agora são que horas? Meio e 21 A gente literalmente acabou de levantar, eu nem estou residente ainda, vou estar no banheiro e a gente vai almoçar. Ontem eu parei de gravar porque a gente pediu pizza, né? Jantou. E agora eu vou esquentar a comida. Vem cá! Hum. Vem cá! Hum. Oi. Oi. A cara disso. <risos> Todo inchado. Tá. Eu vou no banheiro. Cala mais tá. dente. Vou esquentar comida. Almoçamos. Agora eu vou fazer um café. Que eu tô com vontade. Depois do almoço a gente sempre toma um cafezinho. Cheguei aqui no meu local de sempre, tô organizando a agenda, vendo o que que eu vou fazer, porque esse mês tá caótico, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho muita coisa pra fazer e eu tenho pouco final de semana disponível, vou ter que fazer algumas coisas de meio-dia pra adiantar, porque... Tem espaço na agenda. Eu ia gravar pro Instagram, mas eu tenho que falar muito rápido. E aí eu não consigo falar rápido sobre os meus bebês. Tá aqui, acabei de abrir todos os meus esmaltes. Aqui tem mais alguns que são cores mais neutras ou repetidas, que eu não vou usar agora. E aí eu botei aqui todos eles pra eu conseguir pegar enquanto eu tô gravando. O que que tá acontecendo? Eu costumava ter 200 esmaltes aqui, acho que tem uns 50. Então, tem algo errado. Terminei de gravar o primeiro vídeo, tá aqui os cachorros enlouquecidos. A minha zona, já tirei tudo, aqui spoiler das cores que eu usei, Era obviamente pelas cores dá pra ver que é uma ruinha de natal, e agora eu vou pegar o lanche que eu estou com fome, e eu acho que eu tô com o braço sujo, <risos> Até nos braços tem esmalte Chegou coisa Na hora que eu liguei a câmera Chegou o pacote eu Tive que ir lá buscar com a unha molhada Aí tive que tirar tudo Começar tudo de novo Então assim Sobrevivemos o primeiro foi O Karma Ele é muito filho da mãe Gravei a primeira unha De Natal Comecei, a, parei, lanchei, comecei a gravar a segunda, acabou. Todas as baterias da câmera. Todas. Eu tenho três baterias e todas acabaram. Então eu peguei. Tô com um carregador aqui e um carregador lá no canto. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Não dá. Lá ali no ali cadê? Ali carregando. Esperando. Tem uma que tá dentro da câmera, mas que não tem bateria. A câmera nem liga. E normalmente quando tem pouco, ela liga e fica piscando o vermelhinho. E aí depois ela desliga. Ela ainda fica o um tempo. Ela nem tá ligando. Então, porque não tem nada de bateria. Eu tô muito de cara. Tava tudo aqui do meu lado já. Os esmaltes, toda a mão aqui já pronta. Ai, o que, que aconteceu, né? Porque a gente faz arte quando não tem mais o que fazer. Eu, esse esmalte que eu usei pra fazer a unha de Natal. É o verde, é o verde escuro. Acho que eu botei fora o negócio. E aí eu peguei, botei acetona, removedor de esmalte dentro. E limpei o vidro, porque pra fazer essa unha aqui, eu preciso misturar o amarelo com o branco. Eu não tenho ainda, os meus pincéis não chegaram, da, os que eu comprei o kit. Então eu limpei esse aqui que tava acabando, pra eu poder usar o pincelzinho pra pintar. E tá sujo aqui, porque não para de sair esmalte daqui de dentro. Já limpei 80 vezes e não para. E aí tô aqui esperando carregar. Minha mãe foi lá pras minhas tias, mais marrão, já podia ter terminado de gravar o segundo vídeo, não fute, o Beto tá jogando, e eu tô aqui, bravo Daqui a pouco a gente vai jantar, né, na verdade agora eu vou esquentar a janta, porque já tá já na hora, uma janta, ele tem live hoje, daí enquanto ele faz live eu vou tentar terminar de gravar gravar o vídeo que eu não consegui. Ai, olha que raiva que eu tô, sério. Ai. É pouco porque daí parece que sempre que eu tento fazer os negócios alguma coisa desanta, alguma coisa dá errado. Parece que é a vida rindo da minha cara, sabe? Eu esse trem aqui, que é um grill, supostamente pra pizza, e ele disse que cabia uma pizza inteira aqui dentro. Daí a gente ganhou uma pizza, fui tentar botar, coube metade. E ainda coube metade porque eu cortei uma ponta, deixa eu ver se eu consigo abrir, sem destruir. Olha lá, eu cortei a ponta pra caber, que não ia caber uma inteira. Ai, tem mais um nível, eu não sabia. Voltei aqui. Então agora tô esperando pra gente comer pizza. Estou aqui, parecendo uma louca. Agora são... Cinco. três e meia da tarde. Tô trabalhando. E vou arrumar um lanche pra gente. Pra fazer por de queijo. Eu amo pão de queijo. Ontem de noite nós fomos no shopping, a gente foi no Prédio Belas, e que decepção, a minha memória era o Prédio Belas sendo um shopping muito prático, tu ia lá pra comprar coisas, pra resolver coisas, tinha um monte de loja, tu conseguia achar tudo que tu procurava, e não mais, não tem mais quase nada. A gente foi lá as lojas o que tem, são coisas muito estranhas, muito básicas e não faz mais o nosso estilo, assim. Hoje a gente encontra muito mais coisa para comprar no Barra, no Iguatemi, até no Pupom Ipiranga mais do que no Praia de Belas. E eu fiquei bem chateada. Mas estamos aí. Já estamos decorando a casa para o Natal, hoje é dia 2 de dezembro. Então já, botei aqui, já botamos aqui o presépio. Tem aqui um Papai Noel. Tem mais Papai Noel aqui no lado. Aqui. mim. E a mãe montou a árvore. Tá tudo já. No meu clima. Eu tenho que botar o pisca-pisca depois. Ele tá aqui pra eu botar já. Mas eu acho tão gostoso. E... Não, acho que eu não mostrei no YouTube. A gente tinha uma guirlanda. Do day, tipo, no apartamento. E minha mãe botou ela na porta da casa. <risos> a guirlanda, a gente que fez, eu vou mostrar. Depois, eu vou ali fora e mostro. A gente que fez, a gente, a gente comprou a guirlanda em si, comprou as bolinhas, comprou o EVA, comprou as meias e fez. Montou. E aí ficou tão bonitinho. Eu amo aquela guirlanda. E a gente comprou ela porque, como a gente não estava morando no apartamento alugado, a gente achou que não era vantagem comprar uma árvore. Porque uma árvore é gigantesca, é um investimento que a árvore é muito caro. Por mais que eu tenha descoberto lugares onde vendem árvores mais baratas e árvores bem bonitas, não valia a pena naquele momento. E aí também depois a gente decidiu vir pra cá. Então não ia ter porque ter mais uma árvore, minha mãe já tem uma. Então a gente ficou só com a guirlanda e o presépio mesmo. Gigante gente ganha de presente e o pisca-pisca, mas já dá outra cara, assim, pra mim é a melhor época do ano, é o Natal, eu amo Natal, eu amo mais o Natal do que qualquer outro feriado, qualquer outra data comemorativa, ano novo, carnaval, tudo pra mim é o melhor é Natal. <risos>